E aí, galera, MS, tudo bom? Vocês estão lembrados daquele nosso sonho de rodar o Estado inteiro? Pois bem, nós já fizemos EMEs em Vitória, em Guarapari, em Cachoeiro de Itapemirim, mas tá faltando algum lugar, não tá, Luan? Um lugar? Está faltando vários, mas em especial tem um jovem que gravou um vídeo e mandou pra gente para levar o EMEs um pouquinho mais para o Norte. Vamos ver? 15 segundos para ser cidadão, para ser escutado, para olhar para o futuro, para ser porta-voz da sua cidade. Meu nome é Wagner, eu sou de São Mateus, Espírito Santo, estou aqui no sítio histórico Porto de São Mateus, e o MES que eu quero é um MES aqui no Norte, um MES cheio de energia, nessa brisa, olha só o rio lá, coisa mais linda, que eu não aguento mais pegar estrada, e é isso aí. E Wagner, temos uma ótima notícia para você, estamos às margens do rio Cricaré, e não só para você, mas para tantos jovens, não é mesmo, Luiz? Exatamente. Está confirmado a sede do 39º MES, aqui em São Mateus, na Faculdade Vale do Cricaré. Prepare sua mala, traga sua alegria e esperamos você aqui.